Eu quero aqui expressar, oferecer Serineu, a minha alegria e manifestar em você, como todos os jovens da nossa província, né, a esperança de que realmente né, a vida franciscana do Rio Grande do Sul, através de vocês, ela terá sua continuidade, evidentemente, né, melhorando aquilo que nós, no passado, não conseguimos realizar plenamente. Que desejo de coração! Que você se sinta bem, tanto você como seus colegas e as minhas felicidades.